Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui de volta ao nosso canal Vídeo Revista Bem-Estar. Nós estamos aqui com o Dr. Dinarte Bittencourt. Bom dia, Dr. Muito tudo bom bem? Bom dia, bom dia. Nós vamos falar hoje com o doutor sobre uma questão que diz respeito a você, a mim, ao próprio doutor, que é a questão do direito do consumidor. Às vezes tem muita gente ainda que não sabe, Sim. é que hoje né? Uhum. toda loja física, uhum. né, é, todo prestador de serviço uhum. é, tem que ter um exemplar do código do consumidor no balcão. É? É. Tem que, tem que ter lá no balcão. Para que o consumidor, na dúvida, ele vai. O próprio consumidor. Sim. Porque o código de defesa do consumidor é uma lei assim relativamente simples, sabe? Eu é, nunca, é... nunca olhei, nunca li, mas eu imagino que seja fácil de entender. Fácil, fácil de entender. Uhum. Tem algumas partes, assim, que exigem um pouco mais de interpretação, uhum. mas no geral ele é simples. Né? Entendi. Então, primeiro a primeira exigência aí é ter ali um exemplar. Né? Porque Bom, tem uma situação, uma situação assim, bem interessante né? que, que, que aconte... ainda acontece muito. Né? Uhum. Às vezes você está passando na... na, na, na... Na calçada né e aí tem uma loja lá que colocou um produto uh, um tênis que você sabe que, que custa lá 500 reais sim tá Sim. mas a loja colocou lá um cartaz lá na frente por 50 reais aquele tênis hum, tá aí desculpa vou, vou aproveitar <risos> eu quero esse tênis assim né? só que aí a hora que eu entro na loja a, a vendedora falou, não, foi um engano, faltou um zero lá no, no, no, na oferta. Uh, uh. Você colocou... O, o preço anunciado tem o que ser vendido O preço por... anunciado ah, tem que isso ser sabia. garantido. Muito bom, muito bom. Tem que ser garantido. Quer dizer, errou é problema da loja. Entendi. entendi Entendeu? Está lá, justo, pode testemunha é e tal. E isso está bem explícito no quadro de Defesa do Consumidor. Uhum. Né? Fez a oferta... <risos> Tem que, tem que. É, é porque é... o problema, até em supermercado, gente. Você vai lá, tem um vinho maravilhoso, custa caro, mas ele está muito barato. Aí você vai para o caixa. Aí passa lá, vem aquele preço que você não tem condições de pagar. Eu estou falando isso porque aconteceu comigo no supermercado daqui. Eu chamei a gerência. Ela falou: ah, mas é que. Eu falo, eu não vou criar nenhuma confusão, mas é. vocês vão ter que arrumar lá. É. Porque afinal, você, eu você... falei, eu não quero, nem com desconto. Daí, ah, nós damos desconto. Falei, não, por favor, eu ia comprar por esse preço. É. Então, eu acho que assim, isso precisa ser... Porque o preço da gôndola é o preço que vai ser passado no caixa. É. Filho, por favor, porque imagine numa situação dessa, né? Você pegou lá a mercadoria, o vinho, no caso, uhum. e aí, aí você fez as suas contas, né? E aí chega no caixa o preço que te passava. Nossa, ali no é, caixa, não, era você uma, passa uma coisa mim, totalmente ali na hora. É, passa. Né? Que, que às vezes você não tem né? nem como pagar, o cartão não tem aquele saldo, você não tem aquele complementar em dinheiro, eu, eu acho, acho. né? Então, são, são direitos que o consumidor deve estar atento, tá? Agora, é, uma, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também hum, é, é, é, é em relação a, a serviços, né? É, Lembre-se, por exemplo, que os bancos são prestadores de serviço. Sem entendeu? dúvida, e dão problemas muito, muito, muitos né? para os seus consumidores. Bancos, seguradoras, né? Então, essas instituições, lá no começo, elas quiseram sair do código consumidor. <risos> é como se, se, se a relação bancária não estivesse abarcada Sei. no código no de consumidor. Como se você não estivesse comprando nada do banco. É, a gente compra então, um milhões de coisas. É, hoje em dia, está esse banco, seguradora. É, concessionárias de energia elétrica tá? uhum. eu tenho lá uma uma granja de aves por exemplo sim, tá? sim. de repente é, é, caiu a energia ficou lá meia hora uma hora sem energia os, os, os, os frangos morrem todos porque ele tem que ter uma temperatura. Nossa, é verdade. Tem, tem, é verdade. tem, tem, tem que, que perde toda, toda a produção ali. Aí nesse caso dá pra acionar. Dá para acionar a de né? energia elétrica. Você Você está tá lá, planejou o seu casamento, está feliz da vida com os convidados, tudo certo. Uhum, o casamento uhum. começa, a festa começa, mas aí Bom, a energia acaba. Naquele momento, naquele dia. E aí demora meia hora para voltar e os seus convidados todo lá no escuro. Você, consumidor, tem todo o direito de entrar com uma ação de indenização contra a concessionária de energia elétrica. Eu estou dando esses exemplos para mostrar a questão de é, serviços. De serviços. E a elasticidade né? da lei elasticidade. que atende todos os interesses. Doutor, só um recado final a respeito do fornecedor. Como é que o fornecedor... O, o, o, o lojista, o industriário, sei lá, como é que ele se protege no universo desse? Para claro. atender bem e para não ter problemas. Olha, é, é muito boa né, essa, essa questão porque a gente tem que ver os dois lados, claro, né? sem a gente tem que pensar em justiça, né? uhum. não pode ser, ter excesso nem do lado do consumidor, nem do lado Sim, do financiador. Um então, Sim. para que o empresário né? uhum. ele, ele, ele, ele, ele diminua as possibilidades de ter problema Entendeu, com os né? seus consumidores, uhum. então ele tem que ter um treinamento melhor em relação à parte fabril, né? dos seus operários, para que o seu produto saia com mínima possibilidade de defeito, de preferência defeito de zero, né? Uhum. Se ele é um prestador de serviço que o seu serviço também tá? saia da melhor qualidade possível, né? Uhum. É possível também o empresário contratar seguros especificamente para essa situação. Ah, Se houver achei. um problema com uhum. o consumidor, uhum. então a seguradora vai pagar um eventual Sim, interessante, né? interessante. Então ele pode fazer uma auditoria em relação ao, ao seu ao seu, uhum. a, ao seu, processo de fabricação. Né? Então o empresário deve estar atento a isso. Colocar um exemplar do quadro consumidor lá, lá na sua loja, loja no seu né? atendimento. É, então se cercar de, de, de situações, né? tendo essa consciência para que tenha menos... Afinal de contas, o que está mais aí... É, tem que levar uhum. em consideração, é o seu nome, o nome da sua claro, empresa, claro. o nome do, de você como profissional. É, né? é, então, é. tem que ser levado em conta essa situação. É, eu acho que assim, exageros de ambos os lados não são bons, né? A relação de compra e venda, ela tem que ser muito boa para quem vende, qualquer tipo de produto, serviço, sei lá, e muito prazerosa para quem compra, porque as coisas fluam. É desse jeito que se fazem os relacionamentos comerciais né? e com a lei, tendo a lei como base, tá? Isso, se quero é, é, tem, um, um, tem um jogador de futebol, né, aquela uhum. velha, aquela frase, né, Sim. É, diz que foi uma frase infeliz que pegou mal, mas a gente lembra, é. né? Uhum. É, diz que a gente não pode querer levar vantagem em tudo, <risos> né? E tinha um, um comercial lá de cigarro tal, né? Uhum. Então, nem o consumidor, nem uhum. o fornecedor, Deve trabalhar pensando em levar vantagem. Claro, né? claro. Ah, o consumidor, eu vou entrar com uma ação para ganhar um dinheiro contra o fornecedor. Não, não pode ser essa uhum, a, a uhum. Se Deve-se recorrer ao judiciário, seja o PROCON, seja o, o sistema de proteção, desde que realmente haja um problema, né? é certo. porque senão você está inflacionando as coisas né? e, e, e quem realmente tem direito acaba não recebendo. É, inclusive usando o sistema todo de justiça e todos os custos que envolvem isso, de uma maneira que às vezes... Né? Não, não vale chegar nada, né? Muito bem, muito obrigado, doutor. Foi ótimo. Eu acho muito que nós Deus. rodeamos muito bem o assunto, alguns pontos importantes para que você Conheça melhor seus direitos, use melhor e para que você, que produz, que atende, que, enfim, tem uma loja, que vende, que fornece, também se proteja diante desse universo. Muito obrigada. Muito obrigado.